Galera, eu estou aqui ó, com o drone né, da Shopee E hoje eu vou fazer os testes mesmo Para ver se realmente ele é o que diz lá no anúncio Já vi o vídeo eu abrindo a, a caixa dele, mostrando ele E hoje é o grande desesperado Se realmente, né, na prática, ele funciona Se ele voa, se ele desvia das coisas Se ele navega sozinho Então bora lá, que eu vou configurar e fazer um voo com ele. Aí galera no controle eu já abri aqui a parte e vou colocar aqui o um telefone, né? Ele encaixou bem, ó. E agora galera ó, vou já instalei o aplicativo e agora vou abrir o aplicativo dele aqui, ó. Aí galera o aplicativo já está baixado, tá rodando. Veja que legal que fica. Por enquanto tá tudo bem, né? Agora para configurar Deixa eu ver, vou ligar o drone. Deixa eu pegar o drone aqui rapidinho. Vou abrir ele, né? Deixar ele aberto. Como ele não possui GPS, então ele consegue ligar aqui. Ó, ele já está com a bateria aqui carregada. Já deixei carregada. Só que a bateria é desse tamanzinho para 30 minutos. Eu acredito que não vai ser 30 minutos de voo não, tá? O pessoal lá no anúncio lá, usou demais ao falar... Que esse drone consegue voar por 30 minutos. Com a bateria desse tamanho aqui, isso não vai dar nem 2 minutos. E, e vamos lá, vou ligar ele aqui, ó. Opa, já tá ligado. Tá piscando. Vou deixar ele aqui no cantinho, em cima da mesa. Em cima da mesa ali. E vou voltar aqui já, ó, com o celular e o controle. Aqui, galera. Ele tem aqui as configurações. Aí a gente já vem aqui em... Primeiramente a gente volta aqui, ó. No... Não tá querendo voltar. A gente volta aqui, ó, no Wi-Fi. E vai colocar o Wi-Fi que o drone tá liberando. Pronto. Tem aqui, ó, já o nome do drone, ó. Wi-Fi 4K a OA2858. Conectei, não vai dar para vocês verem aí, porque tá, é muito pequenininho o nome Beleza, já está conectado Aqui Aí eu volto lá para o aplicativo E agora aqui embaixo, Start ó. Já apareceu ali, ó. deixa eu colocar para vocês, ó Tá vendo? O dronezinho já tá conectado. Olha as imagens dele ali, ó. Top, ó. É muito fácil. O Wi-Fi dele já tá conectado, já conectou, ó. A câmera é ótima a resolução e tem zoom, hein? Pelo menos a conexão eu já gostei, ó. ó vou colocar aqui para vocês, verem ó. É a imagem do drone, ó. Aí, lá, ó. <risos> É. Consegui. Opa, closão aqui. ó Aí, galera, a imagem é ótima, gostei. É, tem a so... é dizer que 8K, né? A imagem parece 8K mesmo, veja a qualidade, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cima. Aí, olha para vocês verem, galera. E é top, tá grandona assim, porque tá no zoom. A imagem tem zoom. Então, a imagem dele é top. E ele consegue trocar a câmera, ele tem a câmera da frente. Ah, por isso que eu não tô conseguindo aqui, porque eu coloquei... Virei aqui, ó. O gimbal dele muito pra baixo aqui, assim. Aí, ó. Já vai dando like, galera. Que merece muito like. Já tô gostando. Agora eu vou mudar a posição da câmera. Pera aí. Mudar, deixa eu colocar ela aqui em cima de novo. Pera aí. Aqui, ó. Eu consigo mudar a posição da câmera. Beleza, agora tá, tá na câmera de baixo, ó. Ó, a câmera aqui do chão, ó. Pra mostrar, ó, Tá vendo? É de cima, ó. Olha lá. Que é esta aqui, galera. Ó. Essa aqui do fundo dele, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Top, topzão também, hein? Ó, muito legal. também a câmera já tá aprovado Ele, a câmera funciona direitinho. Já vou deixar ele aqui. Vou voltar pra câmera do centro tá filmando e agora vamos ver se como que faz para ele poder ligar né vamos ver se eu consigo ligar ele aqui por enquanto o controle tá desligado só tô aqui no smartphone e vamos lá aqui tem a máquina do controle gente agora tem que aprender a mexer nesses monte de função não sei se vai dar para vocês verem colocar tem muita função aqui ó e tá em inglês tem que aprender isso tudo isso que funciona ainda o drone não saiu do chão eu não vou ir com ele nenhuma vez o teste é agora já vai dando o seu like já se inscreva no canal se não for inscrito deixa os comentários aí e parece que vale a pena hein? 100 reais esse tronozinho. por enquanto vamos ver na hora aí do, do do legal mesmo que é o brincar com ele fazer ele voar por enquanto tá maior maravilha tá tudo que tá descrito no no anúncio até agora funcionou as duas câmeras a qualidade é boa Ó, o aplicativo aqui é top. Agora eu vou aprender a mexer com o aplicativo e vou ali fora para tentar ver se voa com ele. Coloquei aqui. Deixa eu ver. Não tá conectado. Opa, ligou, galera. Ligou. <risos> ligou. Deixa eu pegar o drone aqui. Ó, eu tô saindo da câmera. Eu tô sozinho. Ó, ó ligou. Veja só, galera. Ó, Nico! Já tá ligado ó, na minha mão. Veja a potência. Até agora tô gostando. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas valeu a pena. Então, vamos lá para fora, né? Já que ele já consegui ligar. Vamos lá para fora para ver se eu consigo voar com ele. Aí, galera. Já estou aqui, ó, gravando a tela, o drone, a minha imagem tá um pouco clara aqui e vamos ver agora, né? Ó, o drone gravando, ó. E tudo junto aqui a tela. E bora ver agora se o dronezinho como que faz para ele voar, hein? Bora que bora. Aí, galera. Agora o drone vai vai decolar, vou decolar ele, hein? Ó as imagens dele. viu aí, o drone ele não voou direito, ele não ficou parado o dronezinho não ficou parado ele já ficou, como ele não tem um posicionamento de GPS ele já acelera e já foi voando para onde ele queria então, por enquanto o primeiro tentativo de voo não deu vamos, vamos ver a próxima aqui, a tentativa de voo, eu vou tentar colocar ele no controle galera, daqui a pouco pera aí mais outra tentativa aqui de voo. Vamos lá. Novamente. Eu tive que pausar O drone. Ó. Essa aí. Tá ali no chão. Ó. Essa imagem aqui do meu corpo inteiro aqui. É por causa do sol. É do da cama do meu celular e essa outra é da cama dele a cama dele é ótima cara é top só que ele não está voando não sei o que está acontecendo o vento aqui está até pouco mas ele está voando ó a câmera é ótima é top ó olha para você ver a qualidade aqui ó gostei demais a câmera dele mas é isso aí galera Eu não estou conseguindo voar Eu vou tentar colocar no controle dele aqui é. Se eu conseguir Vou tentar outra Mais uma Mais uma tentativa aqui E vai deixando seus comentários aqui A câmera dele é top Muito limpa Até melhor do que o outro meu profissional da Hampson Olha Só que na hora de levantar o voo ele não fica parado A câmera é top ó. Eu queria ver essas mais dele lá no alto ó. Lá no alto ele tá, aqui, ele tá aqui na minha mão ó. Até agora só o voo dele aí Que não Que não foi aí Igual o descrito no anúncio Mas a câmera, amei a imagem da câmera Muito top mesmo E vamos Vou tentar trocar aqui o controle dele Espera aí, aí Gai, Coloquei ali Já no controle Mas agora eu perdi a imagem aqui da câmera dele Beleza Consegui a câmera dele E consegui ativar ele como controle Isso Agora vamos ver galera Se ele realmente vai voar Ó Decolei Ainda não, ele virou É galera Não foi Dessa vez que o drone voou Então, por enquanto aí é... Por enquanto Não valeu aí Ele não faz o que prometeu Então vou ficando por aqui nesse vídeo Vou tentar calibrar ele Se realmente voar eu trago de novo para vocês Pelo menos a câmera dele é top Eu posso usar a câmera outra coisa Até mais, fui